Mas a gente vai fazer porque a gente tá na sala de casa, gente, Marcelo, a gente troca, né? a gente, própria, a gente é, é, é parceiro de vida Além de parceiro de luta, a gente é parceiro de vida E esse encontro aqui é pra ser gostoso, pra gente também fazer junto com vocês E, e vão mandando aí no chat, nos comentários é, As memórias, as, as, os feelings, né? Desse papo. É... Então, Marcelo, vamos lá. É... <risos> vamos Na lá. Na primeira live, né? Das cinco que eu tentei, eu tava falando que você é uma pessoa que cruzou meu caminho. E, e ainda bem que a gente se cruzou, que a gente se encontrou em 2016. Mas eu acho que a gente já tinha se cruzado virtualmente antes, né? em 2015. Sim, sim em 2015. A gente se falou virtualmente. <risos> a gente tinha se cruzado em 2015 já. E a gente se conheceu pessoalmente em 2016. E o Marcelo, enfim, para além dele ser o ser que ele é, a pessoa que, que ele se tornou, assim, que, que contribui imensamente hoje com pensamento, com movimento, com deslocamento de juventudes, ele é um grande amigo. Então, queria que você contasse um pouco para as pessoas quem é você no seu Instagram. Beleza. Gente, sou Marcelo Rocha. É... Nossa, me sinto muito honrado de estar aqui. Sei lá, é muito difícil apresentar Nesse processo de tanta intimidade que a gente tem, né? Até a Lilith falou na outra live que eu ouvi, e eu fiquei muito feliz que a gente falou: gente, a gente está abrindo para vocês a sala da nossa casa, literalmente. Porque esse papo que a gente vai ter aqui, a gente tem diariamente, sempre que possível a gente se liga e fica 4, 5 horas, mas a gente vai tentar fazer em uma hora, falando das nossas lembranças, dos nossos afetos, das nossas dores também, mas do quanto a gente é potente junto, do quanto a gente aprendeu junto. Então, eu acho que, quando eu encontrei a Lilith, eu era o Marcelo, garoto de ensino médio de Mauá. Hoje não muda muita coisa, ainda sou de Mauá, fiz questão de fazer essa live com a camiseta da minha quebrada, do lugar que me criou e que me transformou e que me forjou dentro disso, né, porque ocupar a minha escola, Maria Helena Colônia, foi o que expandiu e me deu muito potencial e me fez conhecer o mundo e me fez conhecer várias pessoas. Então, só a luta muda a vida, né. E acho que a partir disso eu me torno tudo que eu sou hoje. Então, hoje eu sou fotógrafo, trabalho também com cinema documental, trabalho com festival de música, hoje eu sou idealizador e curador do Favela em Casa, que é um festival de música online que está para vir em agosto, setembro. Trabalho também com a causa ambiental no Fridays for Our Future de São Paulo, que é o um Movimento Pelo Clima. E vários outros lugares, né? Eu acho que o ativismo é o que me motiva a permanecer vivo e a ver os outros que estão ao meu redor vivos. Então, e tudo isso eu aprendi muito na ocupação, aprendi com a Lilith, aprendi nos nossos coletivos, nas nossas relações. E, e é isso. Eu acho que estou muito feliz de estar aqui e de estar aqui com você. Então, bora lá, que a gente tem muito a falar. Estou muito feliz de estar com você. Não tem como a gente... É, contar essa, dessa experiência sem falar de onde a gente vem, né? Os, os nomes dos lugares de onde a gente vem, né? É, o bairro, a, a outra região metropolitana, a rua, o número da casa, né? E, porque é sobre isso também, né? É sobre, para além de, desse, desse movimento que, que é o movimento secundarista, que para além dele ter ocupado mais 200 escolas, ele ter é, atacado, o, o afetado né, atacado e afetado o Geraldo Alckmin, ter afetado todos esses caras que dão canetadas em cima das nossas vidas, ele foi um movimento que despertou na gente um... um depois desse debate né, do direito à educação pública, mas também o direito a, a nossa liberdade, o direito a, aos nossos sonhos, o direito aos nossos desejos, às nossas decisões, né? A, ao nosso corpo, a nossa identidade, ao nosso cabelo, né? As nossas cores. Não a gente, olha, olha a gente. Eu acho que um dos grandes impactos que eu tenho dessa live é nos olhar assim, é, quem a gente é daqueles adolescentes que estavam lá no Centro Paula Souza e agora hoje, tipo assim, nosso corpo, nosso cabelo, nossa voz, como você está trazendo, né? Tipo assim, só esse impacto visual do que a gente tem se tornado e do que a gente tem aprendido a ser com nós mesmos, sabe? tem me impactado muito, assim, tem me deixado. E agora, inclusive, cortando porque é isso, a gente está aqui a gente vai quebrar protocolos, porque acontece, a gente nasceu para isso, acho que você me perguntou esses dias, você falou assim, má eu não entendo, toda vez que você fala que descobriu negritude a partir de mim, não sei o quê, não, não, não. como foi isso, quando foi isso? E, e, eu, acho, e eu fiquei parando para refletir nisso essa semana, né? e eu lembro finalzinho do CPS que o cabelo se tornou um processo para todo mundo. Você, eu conheci você no CPS, aqui ó, <risos> franjinha toda alisada, vários processos acontecendo na sua vida, é, vários processos acontecendo na vida da sua mãe, da sua família, sabe? Tipo, muita coisa pulsando, que eu sempre via, e mesmo que em silêncio, eu acho que nem foi um processo forçado, e eu acho que um dos maiores aprendizados da ocupação era esse lugar do aprender por observar. Tinha o aprendizado enquanto aula, mas a maior aula, a maior aula era viver em conjunto, a maior aula era olhar para o lado, era olhar para o outro. E quando eu falo que você me trouxe vários processos e vários momentos e me forjou muito através da sua vivência, é de olhar você, de olhar você como referência, de ver suas movimentações, de ver você rapar o cabelo e você deixar o seu cabelo florescer, de ver a sua relação com a sua família, de estar na sua casa de estar com você enquanto família assim, sabe? Então acho que parte do que a gente produziu enquanto enquanto formação mesmo é nesse processo da gente se olhar e ter nos quanto referência, sabe? É tipo assim, eu olhar para o Guizinho e ver o Guizinho com toda a força dele naquele processo, de ser uma criança que tinha o quê? 13 anos, naquela época ainda tem, não sei. <risos> O que sempre vai ter 13 anos de idade. 18 anos. <risos> mas acho que é isso. Acho que você me perguntou isso esses dias e eu fiquei muito feliz. Eu falei assim, cara, eu não consigo achar a forma, mas eu consigo olhar você enquanto conduta, sabe? E o quanto essa conduta me afetava. Tudo que você fazia, de olhar, de entender. Mesmo hoje eu sendo uma pessoa mais velha e vindo de um outro lugar mas até desse lugar da quebra né? Tipo, não é sobre idade, não é sobre formação é sobre convivência é sobre essa ancestralidade que nos forma na oralidade nos forma no estar junto é muito mais importante estar junto e aprender no coletivo do que criar teorias e, e teses e etc né? voltou trava não, trava não voltei, acho que eu voltei né voltou travou eu ai meu ver... Deus ajuda. ajuda a Lilith meu Deus agora tá escuro Agora travou. O <risos> que está acontecendo? Mas tá, tudo bem. É, mas fica escura. Escura é bom. É ótimo. Tá um pouco melhor. pra mim. Boa. Não, mas perfeito. É importante a gente se falar. eu Falei, o áudio dessa conversa, se não aparecer a cara de nós dois, que é uma cara bonita, e tiver o áudio, tá tudo certo. Porque é a nossa conversa, é o nosso papo. Não vamos desistir dessa live. Não, tem que desistir, gente. Calma. Nossa, muda a vida. Ai, meu. É muito gostoso sempre falar disso, porque é, você estava falando de, de se olhar, de, de me olhar e tudo mais, mas eu acho que é, é sobre... É, acontece dessa forma porque olhar é o outro e se vê, né? É olhar o outro e ver a si mesmo, isso. Admirar voltou, amiga. Tá, tá. Pra... tô te ouvindo, tô te ouvindo. É, ué. A gente não tem até hoje uma cartilha de como fazer, né? E não vai ter, e não vai ter. <risos> Nem quero. <risos> Se tiver fórmula, dá ruim. Exatamente. Até hoje, a gente não tem uma cartilha de como que faz, como que a gente faz, né? porque foi super sincero, foi super é, autônomo, né? no sentido de tomar as suas decisões a partir do momento que você acredita em si e, e... Mas você acredita em si Quando você acredita no coletivo E o coletivo acredita em você, né? Então... É... Por isso que até hoje um... A gente fala sobre isso, assim Fica até um pouco Subjetivo E tudo mais, mas não é bem concreto, né? E é sobre isso mesmo É... Essa semana a gente foi conversar sobre a caravana, né? Que esse mês tá completando, tipo, quatro anos de aniversário de caravana secundarista. E para quem não sabe, a caravana secundarista foi uma... Uma mega... Nem sei. Nem sei... Loucura! Loucura <risos> que a gente fez em 2016. É... 2016... As ocupações chegaram no Rio de Janeiro. E, e aí a gente tava aqui já atravessando a, a experiência do Santo Paulo Souza. Parece que foi ontem, total. Atravessando a experiência do Santo Paulo Souza. E, e aí, tipo, insight. É, vamos. Levar secundaristas de São Paulo para conhecer os secundaristas do Rio, para ocupar escolas do Rio, né? E foi a maior loucura mesmo que a gente fez, porque a gente levou quase 50 secundaristas num busão, né? Tipo, eu não tinha nem 18 anos, eu tinha 16, né? Sim. E nossa, gente... O que, que foi isso? né é, Eu fico olhando e na, e na época eu nem tinha muita dimensão e aí eu fico olhando para isso hoje, olhando para isso que a gente fez e na época eram Olimpíadas. — Olimpíadas? — Decidiram fazer Olimpíadas no Rio de Janeiro naquele contexto de calamidade, de escola ocupada, decidiram fazer Olimpíadas mesmo assim e, e a gente foi. <risos> Imagina, gente. 50 secundaristas vindos de São Paulo terem ocupado tipo 300 escolas irem ocupar mais 300 no Rio, né? E Ai, gente, Sim. Sim. nem sei, nem sei, nem sei é, descrever a dimensão desse acontecimento, sabe? Eu eu me deparei essa semana com alguns textos de Facebook de lembrança. Que a gente escrevia muito texto no Facebook Na época do movimento secundarista E aí eu encontrei uma poesia de uma professora Lá do Rio de Janeiro Que dava aula no Mendes de Moraes Que foi a primeira escola ocupada no Rio E, e aí ela escreve esse texto quando ela... No primeiro dia que a escola foi ocupada né E ela vai até a escola depois ela volta e escreve esse texto. Eu vou ler para vocês um trecho. O nome dela é Marieta Baderna. Os meninos são super organizados. Ocupam escola, fazem parir o movimento estudantil do deserto da burocracia. Em escola que não tinha nem grêmio, que não via movimento secundarista faz tempo. Um dia eles só eram reunidos para ouvir sobre seus deveres. E não podiam questionar nada, quem dirá se organizar. Subvertem a autoridade autoritária de forma legítima, exercendo a mais bela desobediência civil que podia acontecer numa escola. Tomam ela para si e dão o sentido que ela deveria ter, ser doce e para os estudantes. Arrumam a escola, propõem aulas e atividades, fazem biblioteca livre pelos corredores, comida gostosa, tudo limpo e organizado dominam as internets, os meios de comunicação e tecnologia com maestria e espalham notícias e opiniões. Enquanto jogam, brincam, sorriem e fazem a luta ficar mais leve e bonita. Pregam casas em cartazes coloridos pelas paredes que antes eram frias, cinzas e caladas. Fazem até as paredes terem voz e elas gritam e questionam o mundo. Tocam violão, dançam, desenham encenam, se dividem em mil tarefas e realizam tudo sozinhos, sonham, e ainda dizem por aí que é eu que tenho alguma coisa para ensinar para eles. Nossa, esse texto é muito pesado, né? porque a gente começa a refletir não só apenas do lugar de estudante, mas também desse lugar de jovem, né? Entendendo que todos nós éramos jovens, adolescentes. Eu tinha na época, sei lá, 17 anos, 18 anos. Você tinha 15, 14, não sei. 15. 15, <risos> 15 anos. E aí, nessa, nesse lugar muito de entender as expectativas que colocavam sobre nós... E tentar, muitas vezes, suprir essas expectativas Que hoje, analisando, muitas vezes foram erros Mas muitas vezes também foram processos de amadurecimento Então, era muita expectativa Porque a gente está num país E principalmente falando sobre os levantes e os movimentos Que eles são muito acostumados a responsabilizar o outro Pela causa que não quer é, agregar então, a gente viu isso acontecer com o movimento secundarista, a gente viu isso acontecer com o movimento de mulheres, a gente viu isso acontecer com o movimento negro, a gente viu isso acontecer recentemente com os entregadores de comida por aplicativo, e assim com tantos outros movimentos, de se responsabilizar por todas as causas, quando a gente pode se juntar e lutar. E eu lembro que tinha muito isso, que era uma coisa comum da gente falar que era assim, tipo assim, ah, o que eu posso fazer pelo movimento secundarista? Vai para a rua. Faz que nem nós. Se você pode fazer alguma coisa, é fazer. E parar de buscar e criar expectativas em salvadores ou em heróis. Não existe salvadores, não existe heróis. Mas foi produzida essa cultura de que alguém vai vir e vai salvar. Alguém vai vir e vai lutar por mim. Alguém vai vir e vai fazer por mim. E isso era tudo que a gente não queria. A gente só clamou porque a gente chegou num ponto de falar assim, não dá, sabe? E muito num lugar de cooperatividade, porque os professores tinham acabado de vir de uma greve. A greve dos professores foi uma greve gigantesca, é, sem grandes vitórias. E os alunos e os estudantes já estavam muito agregando a esses processos de apoiar os professores nas causas que eles traziam que era a questão de quantidade de aluno por sala. Eles já estavam denunciando essa reorganização escolar, esse processo de fechamento de escolas. E a gente vem, enquanto movimento estudantil, enquanto movimento secundarista, para apoiar. Só que a gente vê se esvaziar também esse lugar e um lugar de responsabilização completa sobre nós. O que a gente não consegue suprir, por motivos óbvios. É um monte de criança. E, e isso não deslegitima quem a gente foi e o que a gente fez, mas... Isso é uma, uma percepção que hoje, enquanto um jovem, mas um jovem um pouco mais adulto, eu consigo perceber e olhar para aquele processo do quanto a gente tem que tirar um pouco essa cultura de pensar que existem heróis, de pensar que existem salvadores, e entender o quanto a luta é um processo coletivo e conjunto. E o quanto a luta só é efetiva quando ela é um processo coletivo e conjunto. Todas as vitórias que a gente teve enquanto movimento, e, e digo enquanto movimentos, na verdade, são vitórias que a gente se entendeu enquanto coletivo. São vitórias que a gente se entendeu enquanto ser. Enquanto um, um ser que está atrelado ao outro. Que se eu estou lutando por sobrevivência, eu estou lutando pela sobrevivência do outro. Se eu estou lutando para ocupar um lugar, eu estou lutando para que esse lugar seja ocupado por outros. Se eu estou lutando por qualquer tipo de, de processo é para que esse processo seja um processo coletivo. E isso é a maior lição que secundaristas deram para todo o país e para a história dos movimentos sociais. Hoje, enquanto um estudante de, de ciências sociais, eu analiso e paro para olhar a história dos movimentos sociais e penso o movimento secundarista como um grande marco nesse, nessa história dos movimentos sociais, porque... Dentro da história dos movimentos sociais, poucas vezes a gente viu uma articulação tão potente de entender ruas e redes. Eu acho que a coisa mais recente que a gente tinha visto dentro desse lugar foi a, a, a morte do Mike Brown nos Estados Unidos e o crescente do Black Lives Matter. Inclusive, tempos depois, a gente vai se encontrar com o movimento Black Lives Matter no Brasil. A Lilith fez parte desse encontro, eu fiz parte, inclusive mantenho grandes amigos desse movimento para discutir essa relação e essa inovação dentro do, do campo dos movimentos sociais, que é de pensar o quanto as redes físicas se conseguem se juntar com as redes digitais e formar um processo de mandar as pessoas para a rua e de conduzir grandes movimentações, entendendo a tecnologia social, mas entendendo a tecnologia digital. Então, eu acho que isso cria um processo muito grande para nós e, e ensinamentos que vão falar sobre esse processo, e aí eu volto para o coletivo, que só é rede se é coletiva. Pode ser uma rede centralizada ou uma rede descentralizada, mas só é rede se é coletivo. E a gente só conseguiu fazer tudo isso por ser coletivo. E, e dentro de todo coletivo tem conflitos, dentro de todo coletivo tem situações, dentro de todo coletivo tem complexidades. Porque a gente está falando sobre largar a própria vontade, a própria ideologia política, para entender o que a ideologia política comum do momento pode atribuir para criar essa, essa, essa vitória, ou para criar essa evolução desse movimento histórico. Então, quando a gente começa a fazer esse processo, a gente começa a captar exatamente isso. Pô, eu acredito em algo, Joãozinho acredita em algo, a Lilith acredita em algo, o outro acredita em algo, o que a gente pode tirar de cada vertente ideológica ou de cada pensamento comum para se tornar um e para conseguir efetivar essa causa que é importante. E eu acho que hoje as esquerdas e hoje é, os movimentos progressistas têm falado muito sobre coalizões, têm falado muito sobre rede ampla, têm falado muito sobre discussões supra-ideológicas ou suprapartidárias, mas eles sempre caem nesse lugar do argar a si próprio. E eu acho que a referência que a gente tem no processo coletivo dos movimentos dentistas de 2015, 2016 e 2017 é essa questão do largar-se a si próprio para conseguir uma causa maior. E era muito louco, porque esse largar, gente, não era o largar de tipo assim, ah, gente, beleza, vamos aqui chegar no ponto comum. Era passar seis horas conversando para chegar num ponto comum e poder resolver a questão. É entender que a maior base que a gente pode ter, não é porque o outro é intelectual ou o outro é menor. É entender que todo mundo tem um conhecimento específico, que todo mundo tem uma sabedoria específica, e essa sabedoria pode produzir grandes potências ou grandes poderes. Então a gente vai fazendo isso e a gente vai criando esses processos no coletivo que conseguem criar coisas incríveis, como a própria ocupação do Centro Paula Souza, como a ocupação da Deco, como a caravana secundarista, porque quando ontem eu parei para olhar, né, porque fez, um ano da cara, fez quatro anos da, da caravana secundarista, e aí eu olhava as fotos e falava assim, gente, mas cada pessoa está fazendo uma coisa completamente louca. Metade daquela galera está cancelada. <risos> tem uma galera que está fazendo um monte de coisa, tem uma galera que está pensando um monte de coisa. É O próprio João Pedro, né, ele fala isso num texto dele, de João Pedro Constantino, que ele fala assim, tem gente que já virou pai, tem gente que tá fazendo sua primeira faculdade, tem gente que ainda tá fazendo outras coisas, tem gente que descobriu que tinha que voltar para sua família e se entender com ela. Tem gente que virou político, tem, enfim, tem um monte de coisa. A Boane vai ser prefeita de Adema, sabe? Tem gente tipo assim, que virou Oi? Tem gente que virou pastora. Tem gente que virou pastora. Então, uhum. tipo assim, e isso é a riqueza. Eu acho que o maior saldo a maior potência que a gente tem desse processo é perceber essa diversidade enquanto processo concreto. A gente ainda vive uma cultura que a diversidade não é um processo concreto. A diversidade é tipo assim, ah, vamos chamar um monte de gente para conversar aqui, mas no primeiro entendimento a gente rompe. E o nosso maior questão é que a gente não rompia. É tipo assim, vamos sair na mão, vamos brigar, vamos tretar, vamos fazer o que for, mas a gente vai chegar num ponto comum. E eu acho que isso é uma lição para entender movimento social, para entender outros processos. E aí, como eu fiz esse comparativo com o Black Lives Matter, é entender também a história desse outro movimento, que é um movimento de inspiração, e que é um movimento que vai se, se parecer com o que a gente fez, porque o Black Lives Matter também é isso. Você vê de Beyoncé a Kanye West, ao Obama, a galera do Partido das Manteras Negras, sabe... Angela Davis, cada um tem uma vertente política gigante, com um pensamento construído, com uma ideologia construída, porém, essas pessoas sabem o momento certo de entender pontos comuns por uma causa e de entender que a principal causa dentre todas é a, são as vidas. E quando a gente foi ocupar escolas, a principal causa entre todas era a vida. Porque... Falar sobre educação é falar sobre vida, é falar sobre direito à uma vida digna, é falar sobre direito ao conhecimento, é falar sobre direito de aprender sobre si e sobre o outro. Então eu acho que esse momento para a gente é um momento muito importante, porque é um momento que eu vou aprender o quanto eu perdi de vida na minha história e na minha concepção enquanto pessoa, porque muitas pessoas se utilizaram daquilo para me tirar a história do meu povo preto para me tirar a história da periferia que eu moro, para tirar tudo isso. E eu pude me reconhecer em outros, quando a gente se tornou coletivo, e no mais diferente de mim, eu poderia olhar e falar assim, pô, a gente tem coisa em comum ali que não me ensinaram que eu tinha. Então a gente discorda, não porque a gente discorda, a gente discorda porque a gente foi ensinado a discordar, ensinado a discordar para viver num caos não criativo, porque o caos é criativo se ele é diverso. Se o, se o caos ele não é diverso, ele é apenas um caos de várias opiniões ou de ego, que é a mesma coisa, ele não vai ser potente. Ele vai criar apenas dispersão. Então o caos ele pode criar diversidade ou criar dispersão. E a gente aprendeu que o nosso caos podia virar diversidade e virou. Virou várias vertentes, virou várias vozes, virou muitas é, ideologias, virou muitos aprendizados de vida... E isso nos forjou e nos formou. E nos fez aprender a discordar do outro com afeto. E nos fez aprender a brigar com o outro também. Mas principalmente a ser rede, a ser coletivo. E entender que tudo isso é, é um processo de vida. E eu acho que por isso que a gente chama, às vezes, eu costumo chamar muitas vezes a ocupação de escola da minha vida. Porque lá eu briguei com um monte de gente. E lá eu aprendi com um monte de gente. E lá eu pude realmente viver por completo. E é esse caos, né? Eu acho que, se tem alguma coisa para me resumir, é um caos. Mas o caos é isso. O caos ou ele gera diversidade ou ele gera dispersão. E no nosso caso, a gente conseguiu gerar diversidade, conseguiu produzir coisas que são sobre nossas vidas, são sobre nossas relações. Eu acho, Mar, que dá pra ir até mais além, assim, do, do, do Black Lives Matter... É, porque eu acho que o, o movimento secundarista, ele vem para... E eu acho que é, é tão potente nos corpos que estiveram presentes porque a gente queria construir um novo, uma nova sociedade. Então, é, é, um, é uma escuta num, num lugar que é esse lugar mesmo, de fazer é né, de seis horas. De fazer uma manifestação de três, de quatro, de cinco horas, entendeu? E aí dá até para analisar essa, esse processo, comparando, não comparando, né, mas trazendo esse contexto de pandemia, por exemplo, que é super caótico, e que a gente teve que se deparar com a pluralidade de uma sociedade e a pluralidade de necessidades dos outros, né? Que não basta só você responsabilizar por si. Isso não é suficiente. Não, não é suficiente você só olhar pra você. Você achar que você vai fazer tudo certo. Não é suficiente. Porque tem um outro que tá do seu lado, entendeu? E o outro tem necessidades diferentes da sua. E eu acho que é, é, é, tá nesse lugar, assim. Que é até mais, mais denso ainda. Que é assim... Enquanto a gente não entender que nós não somos iguais, nós somos super plurais e subjetivos, né? E desejantes e sonhadores, né? É... A gente não, não consegue se deslocar, né? Não, não consegue se deslocar. E eu acho que esse processo do movimento secundarista, ele tá ainda tá até hoje em nós por isso, assim. Porque é isso, um vai, vai sair desse processo, vai sair não, né? Vai atravessar esse processo, vai ser é, pastor, o outro vai ter um filho, o outro vai virar político, o outro vai, vai se desvincular completamente. Porque nós somos purais e nós temos necessidades diferentes. Sabe? E eu acho que tá nesse lugar, assim. É... E aí falando, e aí trazendo o Black Lives Matter, trazendo o, esse olhar agora que as pessoas estão agora olhando né, para as pessoas trans, para as pessoas em situação de rua, para as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade nesse contexto de pandemia, não adianta só você se responsabilizar por si, né? A gente tem, sim, que fazer uma assembleia de seis horas para atender as necessidades de todo mundo e chegar num, num lugar que seja de deslocamento, de ação. Né? E essa ação a partir dessa urgência. Você estava falando de, de redes e tudo mais. Eu acho que teve um... E eu vejo muito isso em você, até. que Uma coisa que, que ficou muito em mim, assim, desse processo... Era justamente assim, essa, essa autonomia de, de contar, de falar, de narrar, de registrar, de construir a sua própria rede, de se apoderar das suas próprias palavras. E você, eu vejo você nesse lugar assim, da fotografia. E muitas vezes eu fico, fico muito preocupada com você. Tá ficando meio escuro aqui, acho que eu vou ligar uma luz. Eu fico preocupada uhum. com você, é, nesse, nesse contexto de pandemia, é, quando você, enquanto você tá na rua, no corre, no front, registrando. Mas aí eu fico pensando, caralho, é sobre isso, é sobre a gente contar com o nosso olhar, né, com os nossos olhos, literalmente com os nossos olhos. Sim. É, literalmente com o nosso corpo. Sabe, te vejo muito... Mas, né? Sabe o que acontece? Eu acho que tem uma coisa muito... Sim, sim, sim. Acho que tem uma coisa muito... Muito forte. Que eu, eu, eu fui vivendo e aprendendo muito. Que era tipo assim... Todo mundo quer contar a minha história. Todo mundo quer contar a sua história. Todo mundo quer contar, história, mundo quer contar essas histórias. Porque quem conta a história... É no final o, o, o Gabriel. né O Gabriel que agora está morando na Alemanha... É isso, né? onde foi parar as pessoas? O Gabi que tá lá na Alemanha, o Silva, ele falava muito disso, né? Aquele lambe dele. É, o lobo sempre será mal se a história for contada pela Chapeuzinho. E, e eu, ficava, eu ficava assim, tipo assim, eu, eu, eu demorei para entender porque eu tenho um processo aqui que eu demoro para entender as coisas. Mas eu ficava refletindo nisso, eu falava assim, cara. É muito louco essa percepção, porque é uma percepção de, tipo assim, quem conta as nossas histórias, sabe? Quem falou sobre o movimento secundarista? Quem nos fotografou? Quem registrou? Qual interesse as pessoas? E por que, é, além do interesse acadêmico, falando num lugar que a gente está falando aqui, da Fundação Perseu Abramo, mas abrindo um leque para tantas outras possibilidades, como a gente, às vezes, é... Não, não vou falar necessariamente excluído, mas a gente é relativizado dentro da nossa própria história. E o movimento secundarista ele foi muito disso. Muita gente contou essa história no momento, porque era o hype, e depois a gente é relativizado e retirado é fora disso. E aí é o que sobra de memória. O que sobra de memória concreta do movimento secundarista. O que sobra de memória concreta dos movimentos sociais. O que sobra de memória concreta das nossas relações. Sobra a materialidade midiática? Sobra o discurso da grande mídia? Ou sobra apenas lembranças que ficam isoladas em nós? E eu acho que esse lugar de contar com os nossos olhos é poder contar a partir do outro. Eu tive um encontro emocionante essa semana é, com uma das pessoas que participou com a gente, né? E aí ele veio trabalhar comigo num projeto e a gente acabou se encontrando, que é o Pedro. E aí foi muito louco parar para conversar com ele... Depois de muito tempo, e aí ele veio trabalhar comigo e a gente falou, começou a conversar sobre isso. Até porque eu falei: essa live criou uma aura de energia, assim, de voltar a, a encontrar muita gente. E a gente começou a falar: tipo assim, cara, eu queria muito ter fotografado tudo que a gente viveu dentro das ocupações, eu queria muito ter contado essa história, eu queria muito ter escrito algo, enfim, várias coisas a gente queria, queria, queria, queria. Mas era tanta gente produzindo, era tanta coisa sendo produzida. Olha lá, ele está aqui, inclusive. Era tanta coisa sendo produzida que, que a gente era sufocado de contar a própria história. E aí, uma das iniciativas que é, sim, sim. a gente consegue partir de um lugar para contar essa história é a própria coletiva Ocupação, né? que eu acho que é muito importante. Esse é um marco também dentro dessa história, porque é o lugar onde a gente consegue e eu lembro muito da Martinha nos, nos cavucando ali de falar assim, você não é ator, você não vai fazer atuar agora, você vai conseguir performar o que está aí dentro, solta o que está aí dentro e aí a gente vai construindo a partir disso. E várias vezes dela era isso e hoje eu percebo a importância disso no processo geral, que é, da, que é, ao invés de narrar a história da forma que eu quero, é a gente poder despertar para entender. E, e às vezes falta isso das pessoas nos estimularem e falar assim, pô, Lirit, eu não quero contar a sua história, eu quero que você venha aqui, a gente vai somar esforço para você contar a sua própria história, porque se eu sei escrever, eu não vou escrever a sua história, eu vou ensinar você a escrever para você escrever a sua história. Então, dentro de, de, desse processo de rede, eu acho que boa parte do que eu tenho visto hoje de soma é esses reencontros nesse lugar, seja é, no trabalho, seja na vida cotidiana, seja em vários momentos é da gente falar assim, mano, chega aí ó durante esse período que a gente estava longe aprendi tal coisa, vamos trocar experiência pra gente aprender junto vamos trocar afeto vamos trocar carinho, vamos trocar várias coisas que eram coisas que a gente viveu dentro da ocupação, tipo, eu aprendi é, que eu era machista pra caralho dentro da ocupação aí eu falei palavrão, desculpa, mãe que deve estar assistindo, ela sempre assiste Mas, assim, eu aprendi dentro da ocupação que eu era machista bastante, porque é, as meninas chegavam a falar assim, má você principalmente, a Marcela, algumas, várias pessoas chegavam assim, má essa situação não foi... A Dai que está falando aqui agora, a situação não é legal. Ó. Isso aqui, isso aqui, isso aqui é errado. Por quê? Porque acontece isso aqui, isso aqui, isso aqui, e eu me sinto dessa forma. E isso me ofende de certa forma. E aí, nesse processo, eu fui aprendendo o que o tribunal de internet nunca vai conseguir fazer, gente. O que a galera tenta fazer na internet é o que a gente aprendeu na raça, na troca de ideia e na convivência. A gente não está falando sobre cancelar ninguém aqui. A gente está falando sobre o poder que a gente tinha de estar junto em coletivo, aprendendo a nível de a ofensa se tornar um processo de coletivo e que ninguém é obrigado a fazer isso. Foi escolhas. A gente viveu passar por vários. A gente escolheu passar por vários processos de aprendizado mútuo, que assim como eu aprendi que eu era machista, várias pessoas me ensinaram que, que... Eu podia ensinar várias pessoas o quanto eu me sentia com relações raciais dentro de, de, de meios. Para hoje, aprender a me defender e chegar assim em situações racistas e assim, mano, isso não vai acontecer comigo. Tá disposto a aprender? Não tá? Beleza, rompemos. Sabe? Agora, tá disposto a aprender? A gente pode aprender junto, porque todo mundo erra. E eu acho que a gente tem muito esse lugar na rede, né? E contar a nossa história parte desse lugar de contar o que nos fere, o que dói em nós, o que a gente quer sentir, o que a gente não quer sentir, o que a gente deseja sentir, mas a gente não sentiu ainda, porque eu acho que a gente tem um processo de experimentação de vida também, durante esse momento, de experimentar, é, sentir coisas, viver coisas, passar por coisas, experimentar coisas, e eu acho que isso é um processo muito grande para todo mundo de poder até afetivamente, até de todas as formas possíveis, olhar no outro e sentir confiante de ter experiências, de viver coisas. E, e o movimento secundarista, ele parte muito desse lugar, de tipo assim, mano, o que, que eu posso errar também com você hoje que vai ser um aprendizado para mim? Não foi só sobre acerto. E eu acho que isso é uma, é uma, é uma questão muito dura para a sociedade que a gente tem visto enquanto produção acadêmica, Enquanto produção de movimento social e etc. E eu não tenho problema em trazer essa, essa questão aqui. Porque eu acho que é importante a gente pontuar certas coisas. E se aquela galera branca de academia, de universidade, pode falar o que pensa, eu também posso. Porque eu também sou da academia, da universidade, tudo que eles usam lá para falar, também sou. Então vamos falar. Que é isso, a gente hoje está criando uma cultura que ela não se dá a partir da troca e da relação. Ela se dá a partir da exclusão. E isso não é uma cultura que produz nada. Isso produz violência. Sim, sim. Isso produz tudo que a gente já vê. Isso é o Estado. E tudo que o Estado produz é tudo que a gente tentou combater dentro do nosso lugar. Sabe? Com muitos erros e com muitos acertos. Mas a gente tentou... Eu acho que as ocupações estudantis foram completamente anti-estatais. E quando eu digo anti-estatais, não é sobre o Estado enquanto o governo do Estado de São Paulo. Mas também... Mas digo, antes tá, tá, tá, na questão desse modo de vivência e esse modo de ensino e esse modo de produção acadêmica sim, sim. que exclui o outro, sabe? Então, a gente quer viver processos que agrega o outro, que aprende junto e que erra junto e que é humano. Eu acho que as ocupações, elas vêm de um lugar de falar sobre humanidade e de falar sobre construção coletiva e de falar sobre rede e de falar sobre poder acertar, mas também sobre poder errar. Então eu acho que muitos desses aprendizados foram de tretas. Muitos desses aprendizados partiram desse lugar de poder sentir e dizer e falar assim, pô Lilith, isso aqui não foi massa isso aqui me confronta em certo lugar. O que você acha disso também? Porque é isso, a gente pode estar errado sobre coisas a gente aprende a sentir a partir de um lugar muito egoico uh, uh. A gente não aprende a sentir pelo coletivo. Porque, às vezes, o meu sorriso é dor do outro. Então, será que eu quero permanecer sorrindo com o outro é, sentindo dor? E, às vezes, a minha dor é o sorriso do outro. E assim por diante. Então, eu acho que tem uma relação aí muito bonita é, e muito importante que é sobre entender coletivo, sobre entender processo e sobre entender o lugar de poder falar, de poder verbalizar coisas. E as ocupações, elas não só verbalizam que as escolas vão ser fechadas, elas verbalizam que a juventude tem muitos lugares de perda de poder decidir coisas, tem muitos lugares de perda dentro do de lugar de poder falar coisas, de poder sentir coisas. Então, a gente viveu uma geração restringida. A geração que a gente acha que é de mais liberdade, muita gente fala... Ai, é a geração que é mais liberta. Não, é a geração mais reprimida. Porque a gente sabe tudo que é possível e a gente não tem coragem de viver por causa do cancelamento, por causa dos medos outros, por causa da falta de responsabilização de si e o poder também de responsabilizar o outro, sem ser um processo punitivista, sem ser um processo... É, violento, mas sendo um processo educacional. E essa é a educação que a gente buscava. Um processo coletivo, um processo de todos, e um processo sem liderança. Quando a gente falava sem liderança, não é porque a gente odiava o PT, às vezes era, porque dava as brechas. Mas a gente falava sem liderança porque a gente não queria um processo fosse controlado por uma ideia só. A questão de liderança é a questão de ter um ideal só. A gente não queria ter um ideal, e não quer ainda. A gente quer que a gente possa dialogar, conversar e ter várias possibilidades de se manter vivo. Nossa, falei demais, desculpa. Imagina, gente, eu tô aqui, ó, viajando nas coisas que você tá falando. É... E a gente só tem 10 minutos. É sempre é. isso, tristeza. É tá, a gente tá com mais. Esse negócio é lamento muito louco, né? Porque eu fico pensando, hoje é que eu sou também uma pessoa bem... Ultimamente eu tô bem fora, assim, out de acompanhar a internet. Mas toda vez que eu venho pra internet pra me informar, eu me, eu me decepciono com alguém que está decepcionando. E... E, e aí, eu acho que tem uma coisa que você disse, né? Do aprendizado, da relação. só <risos> aula Tem uma coisa do aprendizado e de se relacionar, de discordar, que é uma coisa que eu tenho, que eu tenho pensado bastante nesses, nesses tempos que eu tô até no trabalho, assim, que a gente tem estudado, tem estudado bastante, tem estudado materiais densos de pensar, sabe? intelectuais que pensam densamente e que são considerados bíblias, assim, pelos movimentos sociais, né? E tem uma coisa que, que, que é dessa educação, que veio desse processo, que é não existe julgamento, mas não existe imparcialidade. A gente, desde o começo, já começa a se posicionar. Sou... Já começa a se politizando, politizando os corpos, né? Não politizando, fazendo é, formação política da forma tradicional, né? E por isso é que a gente criticava tanto o PT e os outros movimentos sociais. Mas era uma formação política da vivência, uma formação política é corpo-oral, né? É, e, e não existe parcialidade, Não existe, né? Não tem como sermos imparciais, mas ao mesmo tempo também não existe julgamento, sabe? Não existe. E, e, e aí eu fico vendo muito essas coisas hoje, né, pra galera, esse rolê do cancelamento que eu, eu nem sei falar muito sobre, mas que é um pouco disso, assim, é, é um julgamento imparcial ao mesmo tempo, né? E, e, e ao mesmo tempo desqualifica um pouco é, algumas coisas E por um outro lado, algumas pessoas se escondem atrás é, desse, Dessa crítica ao cancelamento, dessa crítica à reflexão, dessa crítica à discordância né? Elas se escondem atrás disso Principalmente nesse momento em que a gente tem debatido muito sobre é, discordância Sobre escuta, sobre olhar, né? E falando do, desse movimento Black Lives Matter mesmo, assim, e dessa discussão anti-racista, né? aí existem muitas pessoas brancas que se escondem atrás dessa crítica ao cancelamento porque não querem é, se deslocar, né? Sim, sim, é exatamente. Seu local de conforto, não querem, né, é, se sentir desconfortáveis. E a gente, e não existe, né, deslocamento sem desconforto. A gente tem que se mover. Né? É isso. A gente se ferra muito para se deslocar. Mas, acho que uma coisa que a gente não, não falou, mas falando só rapidinho, é assim que não existe romance em relação ao movimento secundarista, gente. Não existe heroísmo, não existe romance, não existe leveza. Né? O JP mesmo, o João Pedro Constantino que escreve esse texto que o Marcelo se referiu no começo da live, é, ele fala muito sobre isso, né? Que é um processo que é antes, esses corpos, eles estavam sendo atravessados antes, foram atravessados durante, e são atravessados até hoje, né? Porque a gente está falando de estudantes de escola pública. Quem espera alguma coisa de estudantes de escola pública? Nada, ninguém. Durante, muito mais. A gente estava falando do Geraldo Alckmin. E ele estava mandando bala de borracha para cima. O que, que, que, que a gente apanhou psicologicamente e fisicamente? E o que, que aconteceu depois? A gente virou herói? Claro que não! Como que é voltar para casa depois da manifestação? E levar um enquadro quando você chega? Ou no meio do caminho? Não existe romance. Não existe romance. Não existe romance, existe vivência, existe sonho, existe desejo, existe verdade, né? Existe... E, e, e aí, eu fico... E, e aí, desse jeito que eu falo, né? parece uma coisa subjetiva, mas é muito concreta. É muito concreta. A gente estava lidando diretamente com o Estado. O movimento anti-estatal estava lidando diretamente com o Estado. Sim, sim. E aí o bagulho fica doido, né? Sim, acho que é importante falar disso também, que principalmente aqui, né, nesse, nessa live, falando do... É, pensando na fundação também, que que produz pensamento, que produz registro. Né? O movimento secundarista é uma produção, um pensamento intelectual coletivo. O movimento secundarista é uma intelectualidade coletiva. E é, e é opa, uma opa. Intelectualidade, né? É uma intelectualidade direta sim, sim. e afeta e se afeta. Uau, que live! Uau! Quem achou que não ia acontecer? O Instagram, ó, tava boicotando a gente no começo da semana. Os boicotados, muito boicados. E aconteceu, gente. A gente. Quanto tempo? A gente tem dois minutos agora. Ah, então vamos cair com dignidade, né? Cair não, né? Acerrar com dignidade sem cair, sem ser derrubado. Acho que não tem muito. A gente fica meio assim, né? Depois de, de falar sobre. É, a... Eu falei que ia virar um papo nosso. <risos> Essa é nossas conversas do dia a dia, gente. A gente só abriu para vocês. Tem muito tempo que a gente não sentava para falar disso e sim, sim. A gente, a gente tem uma intimidade muito, muito complexa, muito complexa no sentido bom. Então, tipo assim, sabe? É isso. É isso. É, gente, vai ficar salvo aqui. E aí eu vou baixar também e mandar pra Lilith te postar lá no Instagram da Perseu Abramo. E, nossa, que loucura. Eu tô aqui, ó. Eu tô meio assim também. <risos> ah, agora a gente tem um minuto. Um minuto é muito pouco pra poder falar. no <risos> final, a gente começa a fazer um dueto também. Tem essa parte. É. Tá abrindo para você. <risos> Lembra? Me fui de casa, não vi. Amigo. Mi padre me deixou. Você não tá fazendo isso comigo. Né? Volvi para a minha casa, para mis mielos antigos, para mis dias duras, para mi conhecerá. tchau gente, 30 segundos restantes a gente não vai cair, a gente vai aterrar com dignidade adiós